E aí, guerreiros e guerreiras soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo depois de alguns dias sem poder postar nada, né? Porque o que, que nós ia postar? Não tinha dado para postar? <risos> então é isso, rapaziada. Você já tem recebido bastante mensagens aí, soldado. É, faz vídeo da Black Friday, faz vida Black Friday, faz vida Black Friday. Então e aí, tá aqui na, back... <risos> na back Fraud do Crossfire. Tá? E a gente vai tentar mostrar para vocês que, apesar de não estar valendo a pena, tá? Então pense muito bem antes de investir dinheiro no Crossfire, tá? Se você vai colocar ainda. Se você tem, que nem eu tinha, alguns EP guardados lá mofando, esperando alguma coisa para vir, que nem agora essa oportunidade, aí beleza. Agora, se você ainda vai colocar dinheiro, então presta atenção. Analise o jogo. Tá complicado. Tá? A situação não tá muito boa. Então... É, tem que se pensar bem, tá gente? Ainda acho que na situação atual não vale a pena. Mas se você quiser colocar ZP, lembrando que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo nosso parceiro e amigo Zé Louco ZP. Ó, falta dois dias hoje, né? Hoje e amanhã para acabar essa Black Fraud. Então se você quer comprar algum item, se você quer colocar... Né? se você não só eu tenho um ZP aqui vou juntar vou conseguir pegar um item bom depois que você mostrou aí então tá bom então vai em frente faz a fé eu adoro o bu vou pegar nada tá então se você quer o link vai estar tá aqui ó o Zé louco ZP cai na hora se demora sem complicação se você tiver em outro lugar e não tá conseguindo colocar pelo cartão por isso chega aqui no Zé ó rapidinho chama no Zé aqui ó são dois números novos do WhatsApp Tá? Então você chama nenhum, se ele não te responder, você pode chamar no outro que é o número reserva, vai estar tá aqui na descrição, vai estar tá aí na tela, vai estar tá aqui no primeiro link e também vai estar tá aqui nos comentários desse vídeo, tá? Zé Louco ZP. Fala só, ó, Zé, vinha através do Soldado. Você fala isso, você vai estar tá participando, de, além de você comprar com ele, qualquer cash, qualquer, qualquer outro jogo, né, cash para qualquer outro jogo, você ainda participa de um sorteio no fim do mês para poder ganhar de qualquer jogo que você quiser Já pensou? Então corre lá, vem aqui ó Zé louco, ZP, Zé, muito obrigado aí Por essa força, tá bom? Então, ó, eu estou com Eu estou com 80k de ZP Vamos ver o que a gente Consegue fazer nessa Black Friday Se vai valer a pena ou não A gente gastar, o que a gente consegue comprar Com 80k de ZP Ah, seu se você colocou ZP Gente, vocês escutaram o que eu falei no começo Eu tinha um ZP mofando na conta ali, eu tinha um, um ZP, uma quantia ali de ZP. E apenas completei aqui para poder mostrar para vocês o que a gente consegue fazer nessa Black Friday, né? Você que tá pensando em gastar, se vale a pena ou não, você vai tirar sua conclusão aí. Pronto, começou o som. Ó, lembrando que essa edição, quanto mais você comprar, mais prêmios você vai ganhar. Então tá aqui ó, o primeiro nível é 25% de desconto. O segundo nível é 30% e você ainda ganha 5 vale te fechar aqui, que morar na favela é terrível. Que essas pragas no... parece que é só dele a rua. É só um virado sete Urubu. Ó, 35% você ganha 10 caixas cyber. Além de 35%. 40% de desconto mais a flash. E 45% de desconto mais a caçadora vitoriosa. E os 50% você ganhou a VIP totalmente de graça. Se você atingir os 50% de desconto na Black Friday, você vai ganhar uma VIP de graça. A QBZ 03 Diamante. Apesar que eu não sei como ela é, eu não usei ainda, mas eu vou fazer um vídeo depois. como Você vai ganhar uma VIP na faixa. Então vamos lá. O que, que dá para fazer com 80k de ZP e 50k? Bora lá. Tem as VIPs aqui. Essas VIPs aqui, eu, eu, tenho, eu tenho quase todas, já testei todas. A VIP, pra mim, eu, soldado, no tempo que eu jogo de, de crossfire. As VIPs que valeriam a pena que você comprar. É a Dragão em Chamas tá? A Cyborg, tá bom? E, deixa eu ver aqui. Hum, pra você que joga ranked, qualquer uma das três barretes, tá? Essa daqui, tá mais barata, então... Se for pelo preço, sairia né? Essa aqui é o preço sem nenhum desconto ainda, tá gente? Só com 25, calma que vocês vão ver como é que vai acontecer, tá? Agora, se você é um jogador de modo zumbi, tem as armas aqui próprias para os modos. Tem faca, tem pá, essas coisas não tanto. Mas se for para jogar ranked, você pode comprar uma Barret, a Cyborg ou a K47 Chamas ou Cromada, tá? Essas são as armas VIPs que eu recomendo para vocês, que você não vai se arrepender. Tá bom? Que ainda vale a pena. Eu não vi a 9A aqui, eu acho que não colocaram, né? A 9A também valeria, mas é claro que ela não, não iria estar aqui, né? Eles não é peso tanto assim, mas tá aí, tá? Vamos lá, nessa edição tem uma caixa surpresa, a gente vai comprar essa caixa aqui. Nessa caixa aqui você compra, ó, coloca aqui, adicionar o carrinho, ó, foi pro carrinho. Aí você vem aqui, ó, vai estar tá aqui. Só pode comprar uma vez. Essa caixa surpresa aqui... Ela vem 10 caixas de qualquer uma dessas que vão estar aqui embaixo, tá vendo, ó? Caixa primordial, caixa vitoriosa, caixa vitoriosa 3, caixa vitoriosa 3, 1, 2, 3... Mas é muito vitoriosa. Cara, compensa muito vocês roletarem nessas caixas aqui, ó. Se você tiver as repzinhas parado aí, ó. Pode comprar. Eu vou comprar essa aqui, ó. Vem, tem, tem 3 sniper, mano. Então, a chance de você comprar a Bart aqui é muito grande. Eu vou comprar uma dessa, tá? Então eu comprei uma dessa, uma dessa. E a caixa que eu queria muito comprar, ganhar, é essa aqui também, ó. Que é as Hot Wheels, tá? Tem as, as armas AK Hot Wheels, a M4 Hot Wheels. É muito boa, cara. É muito essas armas aqui é top. É praticamente as VIPs e as vitorias. Ah, é, as VIPs e as hot wheels aqui, a primordial, é praticamente as VIPs sem eu nunca eu a única diferença. É mudar skin e não tem os atributos de experiência. Mas o dano é o mesmo. Então, eu vou comprar bastante dessa aqui. Porque eu não tenho kit. Essas aqui eu já tenho praticamente tudo. Mas vamos lá. É, eu também. Tem bastante caixa, cara. Bastante... Essas caixas aqui, né, vai, vai muito de gosto. Eu, como eu já tenho a maioria, então, ó, já tem, já tem, tem então, pra mim não é chamativa. A ah, caixa grafite, saber se não é uma boa você roletar nela, tá? É boa pra cacete. É, modo zumbi. Outra caixa aqui é muito boa, a Dragão Celeste, a Primavera, a Caixa Ardente. Mano, tem vários kits, cara, ó. Ah, Tenta arriscar nesses kits que vem quatro itens, três itens, que é mais chance pra você ganhar uma arma permanente, né? É óbvio. E eu vou aqui no personagem que eu queria tanto pegar e muita gente aí sempre quis. E depois que vem modo zumbi achas coisas, a Suzy. Qualquer uma das três aqui tem poderes, né? Cada um tem os seus poderes aí. Esse, esse em modo zumbi, esse também. Só que até então a melhor VIP, personagem VIP para quem joga modo zumbi é a Suzy. E essa Suzy aqui, ó... Na pré-venda aqui, ela tá 25%. Por enquanto, ela tá saindo a CC então eu vou colocar no meu carrinho. Ó, vou colocar no meu carrinho, só a Suzy já me deu 40% de desconto. Então, ó, olha só quanto que foi já, Foi, ó, aqui eu estaria gastando, ó, ela é de 40, ó, 48. Tá bem barato. Ela é 80, 48, 48. 48, eu tô gastando aqui quase 50k de ZP, Certo? Quase 50k. Tá aqui, ó. Preço especial. Então 50K de ZP. Tá aqui mais ou menos 50K de ZP. E ainda tenho 30K. Então eu peguei a Suzy. Bacaninha aqui. Paguei meio baratinho. Agora. E nessa tacada aí, ó, já tô ganhando o que? Já tô ganhando o spray. O Flash Tig permanente. E mais 10 caixas cyber. E mais 5 tickets na faixa. Só de estar tá upando aqui, meu leve. E agora. Eu vou comprar essas caixas aqui, que eu quero muito ganhar duas AK, que eu não tenho aqui e eu quero Hot Wheels. Então, ó, eu vou colocar aqui. Eu vou comprar 30 caixas dessa caixa aqui, parceiro. Porque eu quero. Então, você vê aqui, ó, se quiser adicionar mais de uma caixa, tem caixas que vão ser limitadas, outras não. Então, eu vou colocando aqui, conforme eu vou apertando aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção aqui. Conforme eu vou subindo o meu nível de gastando aqui, ó, vai subindo o nível aqui de desconto. Então, eu vou ficar com a metade de desconto Eu vou comprar até 30 aqui Tentar torrar todos os meus EP Que eu tenho aqui tá? Essas são é, das poucas vezes Que eu digo pra vocês Que valeria a pena Gastar no Crossfire é, São nessas oportunidades Que você tem muito desconto E gasta bem pouco Então vou colocar aqui Uma, uma caixa Red Dragon também Peripe, peripe, cadê? Cinquitia, cadê? Mais um pouquinho, cadê? tá faltando aqui por que não ta indo 50% nossa que é isso adiciono isso como ativo adiciono o programa de quanto maior que é isso algo de certo tá errado aí. vamos lá deixa eu ver humm já feito aqui. Quanto que eu tenho? 83. Quase. Quase. maluco. Tá maluco, tá maluco. Aí vai gastar muita coisa aqui. Falta 2k, Calma Quanto que eu tenho? 83. Ó, acho que mais um aqui. Nossa, ó, eu, eu cheguei ao nível 50. Cheguei ao nível 50%, já ganhei uma VIP e tô gastando 76k. Tá vendo? 76k e eu tenho 80. Olha o tanto de coisa que eu vou conseguir, ó. Consegui 10 caixas mais vitoriosa aqui. Deixa eu acho que dá pra pôr mais. mais 5, 5 vitoriosas? Dá. Tá, caramba, deu pra pôr coisa pra cacete. Ó, 48 caixas da primordial. Mais 5 da vitoriosa. Mais 5 da Red Dragon tá aqui no cantinho, até aumentar aqui o nível da pra vocês verem é, e uma VIP isso tudo, se eu fosse gastar normalmente sairia 156k como eu atingi 50% do valor aqui na Black então eu vou gastar só 78 olha o tanto de coisa que eu tô comprando então praticamente eu tô uma VIP duas VIPs mais um personagem alguém ganhei a caçadora ganhei mais uma VIP ganhei um flash, ganhei mais 10 caixas e mais 5 vale-tique, Então, eu tô ganhando praticamente três VIP. Eu tô gastando, tô ganhando praticamente três VIP. Estou comprando praticamente três VIPs. Ó, duas VIPs, um personagem permanente e mais uma porrada de caixa, mano, por menos de 80k, 70k, vamos supor assim, se eu fosse tirar algumas coisas aqui, eu gastaria 70k comprando duas VIPs, mais de 100 caixas do MN. Então, Nessa ocasião é bem proveitoso. Sei que tem o tempo preparado. Vale a pena, cara. Vale a pena. Então eu vou finalizar aqui a minha compra. Vou finalizar. Acho que comprei tudo que eu queria. Ó. Ainda vai sobrar 5K. Vou finalizar a minha compra. Pronto. Concluí. Finalizei a minha compra. E é isso. É isso. Se você quer, se você gosta. Tá com vontade aí, ó. Tem, tem as... essa oportunidade pra quem não investe tanto, pra quem tem pouco ZPzinho parado aí. Eu queria colocar, só quero colocar 50k. Então, essa é a oportunidade. E depois vou fazer o um vídeo aqui roletando na cartela pra vocês, tá? Na cartelinha aqui, vou abrir os números, mostrando pra vocês. Automaticamente, vocês comprando aqui da Black Friday, vocês vão ganhar números pra roletar aqui os spray da cartela. Apesar que não é muita coisa, é só spray, mas é, é um negocinho a mais, né? Você roletar lá e fazer diferenciado. Tá bom, rapaziada? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, soldado, eu tinha um zp parado, comprei, roletei, ganhei arma, ganhei mn, ganhei vip, consegui ter a vip com o zp que eu tinha parado. Ou se não, soldado, eu tô aqui, roletei, vi o seu vídeo, vi que valeria a pena, um pouquinho ou não, mesmo sabendo da situação do crossfire. Coloquei, consegui ganhar as caixas, peguei uma vip bem baratinha, gastando bem pouco. Deixa aqui também. E não se esquece, se você vai comprar ainda, corre. Tá? E se tiver tudo fechado, o cartão estiver dando ruim, vem aqui no Zé, ó. Vai lá no Zé, que além de você comprar, atendimento é rapidíssimo. E ainda você participa de sorteios para ganhar cash pra feito Tá? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. fui para tipo pra bife, ó. atenção Como eu falei, em primeiro a situação do jogo. para depois não ter arrependimento, tá? Porque... É, é, é o cabelo sem bota <risos> Fui